Brasil e Singapura no próximo ano, em 2017, completam 50 anos de relações bilaterais. Singapura é, um, pra, numa definição muito sucinta, é um hub, um grande hub comercial, de transportes e financeiro. Singapura é um país de dimensões relativamente pequenas, apenas 750 quilômetros quadrados uma população de 5,5 milhões de habitantes. Mas os seus grandes números são superlativos. Ah, Singapura é o país que tem a terceira mais alta renda per capita do mundo. Tem um comércio exterior que é quatro vezes superior ao seu PIB. Se destaca por ter um porto que é o segundo maior em movimento de cargas, um dos aeroportos mais modernos do mundo, o aeroporto de Changi. E, além disso, uh, detém um valor estratégico absolutamente crucial. Nas águas em frente à Singapura, transita uh, um volume de carga que é quatro vezes maior que aquele que passa pelo canal do Panamá e três vezes superior ao do canal de Suez. Por todas essas razões, Singapura é um destino uh, essencial na Ásia. Que é justamente a região do mundo que mais cresce e que tem mais contribuído para o bom desempenho da economia mundial nos últimos anos. As relações bilaterais entre o Brasil e o Singapura são excelentes. Nesses 50 anos, conseguimos desenvolver um comércio muito intenso e uma cooperação excelente em diversas áreas ah, de alta tecnologia, como é o caso do grafeno, um novo material usado ah, para semicondutores. A vocação do, da embaixada em Singapura é fundamentalmente uma vocação de promoção comercial e de atração de investimentos. Isso porque, dado seu excelente desempenho econômico nos últimos anos, a Singapura detém fundos soberanos com ativos enormes. Elas estão entre os 20 maiores fundos soberanos do mundo que estão aqui instalados no Brasil e que têm prospectado a oportunidades de novos investimentos, obviamente, trazendo com isso as empresas singapurianas que são muito reputadas, especialmente nas áreas de infraestrutura e logística, dois segmentos em que o nosso país ah, está bastante carenciado e que necessitamos muito da cooperação estrangeira. Esperamos que na próxima rodada de licitações de portos, Singapura possa fazer parte ah, e passando a operar alguns portos brasileiros. A diversificação de investimentos estrangeiros é um fator de crescimento do país e de uh, maior uh, desenvolvimento. Do ponto de vista político, Singapura está situado numa região muito importante que é a entrada do mar do sul da China, uma região hoje bastante disputada com demandas territoriais de vários países. Singapura desempenha um papel essencial uh, na tentativa de uh, resolver diplomaticamente esses conflitos. O perfil internacional de Singapura é muito parecido com o do Brasil, pois trata de um excelente cidadão internacional comprometido com todos os processos de negociação multilaterais. Nesse sentido, temos muitas afinidades e uh, uma percepção muito comum de como tratar as, uh, os temas internacionais de destaque, dando des, uh, precedência às soluções uh, negociadas e diplomáticas.